Oi, eu sou Leonan, eu sou estudante e egresso do IFPE Campus Paulista do curso Técnico em Administração e eu fui um dos premiados do Prêmio Nai de Teodose de Estudos de Gênero com a minha redação Inchadas matriarcas, a representatividade feminina no campo. E eu abordei na redação as didáticas das mulheres no campo, principalmente aqui no município de Paulista e aí eu trago algumas abordagens dentro da redação sobre alguns projetos governamentais que ajudam as mulheres a alcançarem é, esse lugar, porém também trago as relações fora do Brasil. Eu cito Malinovski, Malinowski, a Ilha Trobriand, que ele relata no livro dele e onde as mulheres elas seguem uma linha com uma prioridade na família, na cultura, na cidade como um todo. E faço um paralelo com o Brasil, em que as mulheres elas precisam sustentar a sua casa, elas precisam sustentar a sua lavoura, elas precisam cuidar dos filhos. Então eu trago essa relação para que a gente entenda que não é uma discussão tão longe. E eu trago essas abordagens sempre relatando a luta nas ruas, com os movimentos sobretudo. Correr para essas discussões sobre o campo foi por conta do projeto de extensão Campos Paulista Mais Verde, é, gerido pela professora maravilhosa Camila. E Camila discutia muito com a gente a gestão ambiental, mas é, o projeto acabou partindo para o campo em que a gente iria discutir como é que poderíamos ajudar é, a agricultura familiar de Paulista. Então, a gente sempre estava discutindo sobre essa relação do campo, apesar de estarmos numa área urbana. E quando bati de frente com o Prêmio Naide Teodósio, eu vi que poderia discutir sobre isso trazendo as relações de gênero. E surgiu outra pessoa maravilhosa, que foi a professora Norma, que foi quem me orientou, que me deu todo o suporte para que a redação saísse da melhor maneira possível. Então, foi perfeito, porque eu tive mulheres a todo momento me acompanhando e me dando força. Eu acho que, de alguma maneira, eu sirvo um pouco a elas e sou muito grato.